Você aí, jogador de NFT, já deve conhecer o jogo Mira ou o jogo A3 Steel Alive. Esses jogos são um dos jogos mais famosos atualmente de MMORPG em blockchain, mas basicamente no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo que pretende ser ainda melhor que o Mira e ainda melhor que o A3 Steel Alive. Eu estou falando do projeto Midgard Online. Esse game basicamente foi inspirado em jogos como Diablo, Mu e Eudemons. É um projeto com Caifon C e auditoria do contrato pronto. Além de que eles já fecharam com duas launchpads. Bom, basicamente aqui a gente tá no site do game, tá bom? Vou deixar todos os links necessários para vocês conferirem na descrição. E aqui tem um pouquinho da introdução do jogo e os heróis da história, como assistentes, guerreiros, paladins, vampiros, necromancers, cavaleiros e arqueiros. Aqui com calma você também pode ver o que é o projeto, como por exemplo, Midgard um metaverso de MMORPG, dirigido pela comunidade e para a comunidade. O que nós somos? O mais novo jogo RPG de mundo metaverso, onde você interage com diferentes jogadores para completar missões, evoluir o personagem, matar monstros ou simplesmente fazer amigos. Por que jogar? Porque tem o um modelo jogar para ganhar, então você joga e pode ganhar dinheiro. O que eles querem? Querem se tornar uma potência mundial e um jogo muito importante em todo o espaço de jogos blockchain? E os objetivos deles? A Midgar Coin visa capturar e cativar toda a esfera de criptomoedas. A moeda Midgar foi criada com o objetivo de combinar diversão instantânea através do jogo e nossa criptomoeda juntamente com a plataforma BSC durante essa corrida ao tesouro. Aqui tem diversas imagens, tá? E cara, isso é a introdução básica do game, mas agora a gente tem mais detalhes, como por exemplo o site do jogo. Então aqui no site a gente já começa com essa imagem bem bacana, beleza? Vamos pra próxima. Aqui fala um pouquinho do super talento inigualável. Então pessoas no novo servidor podem criar Ranger diretamente. Se você não estiver no novo servidor, certifique-se de que um dos personagens da sua conta completa o décimo capítulo da missão principal Batalha da Terra Alienígena, e você pode criar uma nova classe através do sistema manequim. Além disso, aqui é tem benefícios de classe e sistema de energia, da seta. Aqui fala um pouco dos daily quests, né? Então, caçador de tesouro, todo mundo é um caçador. Reivindique o um mapa do tesouro e explore as principais zonas de Cronos todos os dias para ganhar recompensas de God Tears, Eternal Crystals, EXP e Midgar Coin. Olha só, que legal. Aqui tem um pouquinho do despertar, né? De energia estelar. Então, quando seu poder divino atinge o nível 20 e você completa o capítulo necessário da missão principal, o sistema de poder estelar pode ser desbloqueado. Cada classe pode ativar sua nova habilidade divina automaticamente. Quando o poder divino atinge o nível 20, 40, 50 ou 60 tem o novo PK Mate, né, que basicamente é, é todo sábado das 21 às 21 e 05 onde jogadores que registraram a partida com sucesso entrarão no mapa de preparação e aguardarão a batalha, e durante o período os jogadores podem responder as perguntas para reivindicar os itens especiais da partida PK, aqui também fala do fogo divino, que os jogadores com nível divino de 10 ou superior, podem ganhar a habilidade de controlar o fogo divino, e após completar as tarefas correspondentes no mundo divino, né e aqui também tem o sistema Date Land né, onde cada fogo divino jogador será calculado na classificação de Dateland do jogador e o sistema Dateland registrará a pontuação mais alta da Dateland jogador, ok? Bom, galera, aqui a gente também tem os NFTs, tá? Se você quiser comprar basicamente, cara, o preço tá bem barato, tá? Primeiramente, inicialmente aqui seria 150 dólares já caiu o preço para 50 dólares né? Você compra em BUSD, então tá bem barato, caiu em 3 vezes aí o valor para você entrar no game, super acessível a gente comparando com diversos jogos NFTs do mercado, 50 dólares é muito barato seria aí uns 250 reais então tá bem tranquilo para você entrar nesse game e você tem diversos heróis aqui, NFTs tá adquirindo, como os Ares, Câncer Capricórnio, Leão, Libra basicamente os signos, né, aí e aqui a gente tem um pouquinho do White Paper a gente vê mais detalhadamente um pouco o jogo tem aí, por exemplo, aqui a jogabilidade, né algumas imagens oficiais do game para vocês verem, certo? Olha só que bonito, mano olha só que imagem show de bola aqui é um negócio bem legal, que é a mineração de recursos tá, então basicamente, para você começar a minerar, o jogador precisa atingir o décimo nível e além de comprar uma enxada e uma picareta na loja e a mina contém todos os tipos de minérios classificados por qualidade, então eles são necessários para reparos de armas excepcionais e outros pontos, e também é possível vender os recursos estreitos na loja, então olha só que bacana você pode estar minerando aqui, ganhando recursos com isso, isso é bem bacana também tem o modo PVE e PVP, né galera, então basicamente tá falando aqui então basicamente é semelhante ao sistema implementado em Diablo, tá, e Path of Exile então você tem o processo de matar mobs que é casual, entrelaçado com o passo a passo geral tá, olha só que bacana um pouquinho das imagens aqui do game, aqui fala que são diversos mundos, tá, basicamente com variedade de biomas, né, tem inverno, planícies, terrenos montanhosos, pântanos, desertos. Além de ter vários locais, né, nesses locais aí, né, como vulcão, labirinto de gelo, templos, palácios, tá? Cada um com sua flora, sua fauna. Então, olha só um pouquinho aqui, para vocês terem noção da grandiosidade aqui dos mundos e tudo mais. Além disso, galera, no jogo tem sistema de aprendizado, tem também leilões, ok? Onde você pode estar tá, né, comprando ou vendendo quantidade de bens valiosos ou demandados, certo? Então aqui a gente tem um pouquinho do leilão. Tem também legiões, tá? Então você pode organizar seu clã apenas atingindo o nível 50, tá? Então isso faz você dividir os pontos de experiências aí. É bem legal também a questão do nível de nobreza, tá? Então você atingindo o nível 70, você pode doar ouro pra se tornar um dos nobres admiráveis. Olha só que bacana! Bacana esse sistema, é bem inovador. Tem também sistema social aí, tá? Aulas online, certo? E ainda para fechar aqui, muito importante, roteiro, né? A gente tá aqui em março de 2022, com auditoria, apresentação do projeto e resultados dos investidores. Lançamento do Marketplace, segunda venda dos NFTs em BUSD lista de moeda Midgard por venda e a venda NFT em Midgard. Em maio vai ter o lançamento da versão beta, em junho a apresentação de projetos e resultados dos investidores, em agosto o lançamento da versão oficial, janeiro de 2023 a apresentação do projeto metaverso e em agosto Midgard já vai estar no metaverso. Muito importante também a economia, tá bom? Então aqui tá tudo em inglês, aqui então eu sugiro dar uma pausa e dar uma estudada a fundo, é sempre bom você dar uma olhadinha na economia. Eu não sou especialista econômico, então você, eu sugiro você dar um pause aí e dar uma olhadinha, certo? Mas basicamente aqui é um ponto de atenção, é que eles falam o ROI do jogo, levando em consideração o preço da venda das NFTs é baseado na estratégia de jogo adotada pelo jogador e pode ser sacado de 20 a 45 dias, tá? Então é importante é legal isso aqui. Aqui também a gente tem a equipe que apesar de estar desenhado é público aqui, dá para identificar as pessoas aqui, né? E aqui é bem legal também que mostra os requisitos, tá? Então, por exemplo, é necessário aí no mínimo 1GB de RAM, tá? Uma placa aí, GeForce 6600, um processador Intel do core de 2GHZ tamanho do arquivo aí é de 20 Giga de espaço e o Windows 7, tá? Então é bem legal isso aqui, porque você já vê logo de cara se dá ou não pra você jogar. Enfim, galera, basicamente isso foi o vídeo de hoje. Então, assim, resumindo, minha opinião, é um jogo promissor aí, tá? MMORPG. Eu acho que dá pra ele bater de frente tranquilamente com mira, com A3 Still Alive, tá? Então, cara, basta agora você dar a sua analisada, tá? Esse vídeo não é uma dica de investimento, então agora o que você faz? Faz o dever de casa, vai na descrição no comentário fixado, entra nos links, analisa o jogo, vê se você tá disposto a jogar, vê se você tá disposto a investir, e aí, manda a bala E é isso, cara o Jogo NFT é isso É jogar, se divertir Poder ganhar dinheiro Então eu acho que esse jogo Traz sim Uma possibilidade de diversão né Não é só um click to earn Onde você clica e ganha Na magia Não é assim, cara Você realmente joga ali Se diverte Pode estar ganhando Esse que é o intuito do projeto Certo? Então se você gostou Só analisar mais a fundo E tamo junto Vou ficando por aqui Valeu Até mais, galera